And he a De Homero sem a corda de assassínio, traz minhas taças dos costumes, traz minhas leis mescladas nelas, para que eu dance embriagado com sensata insanidade Acompanha ali em canto entoando o som do vinho. Traz a família de Homero sem a corda de assassínio.